Tá, ah, vamos lá, até porque eu não quero enrolar. Recentemente, o caso do Vinícius 13 foi muito comentado na internet afora. Até porque ele é um dos mais queridos dessa plataforminha vermelha. São aí 10 anos de trabalho e mais de 5 milhões de inscritos. O público que acompanha realmente o ama por ele ser ele mesmo. E não por nenhuma outra coisa. O caso em questão, para quem não faz ideia, é os dois strikes que ele recebeu e que teve o canal de 10 anos à beira de ser deletado. Bastava só mais um strike que seria o fim de todo o trabalho feito. Que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, caso vocês queiram ver para entender. E a real é que o motivo dos strikes era de músicas antigas que o Vinícius tinha usado em vídeos antigos, o que para mim não faz sentido. Não dá para adivinhar que no futuro uma música que não tem copyright, no futuro anos depois vai ter. Por esse motivo, o Vinícius depois dos strikes, criou um canal secundário. E que na moral, que fanbase de respeito ele tem. Pois bastou dois dias aí que o canal secundário dele já tinha batido um milhão de inscritos. E ali seria um refúgio caso algo acontecesse. Era no canal secundário onde ele postaria os vídeos daí por diante se ele tomasse o terceiro strike. E na moral, foi triste demais ver o canal do Vinícius com todos os vídeos privados. Até porque dos quase 500 vídeos atuais ele tinha deixado apenas dois ou três no máximo. E beleza, dias se passaram, desde o caso do Vinícius. E Parecia que nada de bom iria acontecer. Até porque outros youtubers, como Ted, Terror Bionic, Aruan e outros, começaram a passar pelo mesmo problema. Músicas antigas pegaram copyright, tomaram strike e os canais estão à beira de ser deletado. Ou então tiveram que apagar vídeos mega importantes para não correrem riscos. E a internet em si, vendo tudo isso acontecer, ela não ficou quieta. E tá tentando fazer um movimento chamado ChegaYoutube. Que inclusive eu provavelmente vou fazer um vídeo disso explicando melhor, porque é muito interessante e muito legal legal, mas basicamente e resumidamente é um movimento pro YouTube se ligar, mostrar que o que eles estão fazendo é uma merda e tá prejudicando demais criadores importantes aqui da plataforma e criadores no geral, mas que o YouTube em si ele não consegue ver isso e não tá se importando nem um pouco, e a melhor coisa que o YouTube devia fazer ao invés de dar o strike e derrubar vídeos e canais, na minha opinião era só colocar a opção de cortar a monetização do vídeo e dar a monetização pro proprietário, ou então cortar o alcance como o YouTube já faz com quem tem a fazer um trabalho bom aqui dentro da plataforma, mas como eu falei, isso é tema para um próximo vídeo, vamos voltar a falar do Vinícius. E eu tava tranquilo hoje procurando algum tema de vídeo, e na verdade eu não tinha nada em mente, porque na boa, não tem nada acontecendo, eu abri o Twitter, e é aqui o conteúdo do vídeo. O Vinícius 13 basicamente se livrou de todos os strikes e abriu uma esperança para todo mundo que tá sofrendo com essa merda de strike. Ele publicou o seguinte, galera, passando para avisar que todos os strikes do canal foram removidos, muito obrigado a todos que ajudaram né? essa fase, foram dias bem tensos e vocês me apoiaram muito, só tenho a agradecer, obrigado de coração. E na minha visão é aqui o motivo da nossa festa. Um criador amado por todo mundo não tá correndo mais o risco de perder o canal, a gente já pode ficar mais tranquilos, porém, a gente ainda tem que se importar com quem tá sofrendo com os strikes como é os youtubers que eu falei, como o Ted, como o Theorbionic, Bionic, Patife, enfim, tem muitos criadores, vocês não fazem ideia. E isso, na minha visão, abriu uma brecha de esperança, porque se ele conseguiu remover os strikes, mostra que na real todo mundo que tá passando pelo mesmo também pode resolver, e assim eu espero do fundo do meu coração, velho. Imagina que merda tu trabalhar por 10, 5, 2 anos seguidos, e do dia pra noite você tá correndo o risco de perder tudo. É triste demais. Eu espero demais que quem está sendo prejudicado por YouTube em si, por uma regra que não faz o mínimo de sentido, com o tempo, esses mesmos que estejam sofrendo, consiga remover os strikes e voltam a postar sem se preocupar com essa merda. O YouTube de um tempo pra cá vem investindo muito no YouTube Shorts, e parece estar cada vez menos se importando pra quem faz vídeos mais longos do que o Shorts. Isso é bem triste na real porque a gente ainda tá aqui. A gente tá todo dia tentando e batalhando pra criar algo pro público e trabalhando demais sem fazer mal pra ninguém. Pra assim, sempre que pudermos, trazer informação e diversão pra quem assiste. E ser prejudicado pela plataforma pra mim não faz o mínimo de sentido, até porque a gente trabalha na plataforma e só quer ajudar a plataforma em si. Enfim, o Vinicius13 conseguiu, e novamente eu falo. Eu espero demais que todos também consigam sair dessa fase sombria do YouTube. E é isso aí. O vídeo de hoje é mais um vídeo de informações pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio e é um prazer ter vocês por aqui. E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um Davi. E hoje pessoal <risos> E hoje pessoal, a gente está aqui no Survival E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal eu estou de volta aqui com essa série em busca da casa automática, e é o seguinte galera, hoje estamos de volta aqui na segunda parte desse episódio tão especial, que é o episódio 300, olha a visão ali, tá, tá louco mano, soltando um monte de... <risos> nesse vídeo aqui, é que você viu a notícia triste lá no canal oficial. Cara, esse daqui vai ser um canal backup pra gente aqui, se caso tudo der errado, galera. A gente tá aqui junto ainda. Pode ter certeza que se tudo der errado, a gente vai fazer o máximo possível pra continuar aqui com, com essa série aqui que vocês tantam na né? hora Da visão. Ser...